Olá a todos, sejam bem-vindos à disciplina de Teoria e Metodologia do Ensino de Ciências. Eu sou a professora Rayane e vou acompanhar vocês ao longo das próximas semanas. Espero que vocês possam se apropriar dos conhecimentos que foram organizados nas unidades de autoestudo, percebendo a importância dos mesmos para uma atuação docente responsável e comprometida com a qualidade social da educação. O conjunto de conteúdos, atividades, materiais disponibilizados na plataforma foram pensados de forma intencional para provocar a reflexão em torno do que é essencial no ensino de ciências, que é a educação científica. O conhecimento científico, a produção do conhecimento científico perpassam pela compreensão da sociedade atual marcada pela necessidade de desvelamento das relações existentes entre o homem e a natureza e visões ingênuas é, sobre a realidade e os acontecimentos. Em função desse objetivo, o ensino de ciências deve abranger um conjunto de conhecimentos e um conjunto de atividades que ofereçam às crianças uma visão científica do mundo real, desde as primeiras dúvidas que elas apresentarem, inquietações, observações e experimentações. Nesse sentido, nós vamos discutir na disciplina, de forma bem pontual e objetiva, desde o histórico do ensino de ciências no Brasil, os conceitos e as metodologias atuais, as proposições curriculares e os debates problematizadores em torno do novo currículo, até possíveis atividades que podem ser realizadas na sala de aula, que tenham ressonância no cotidiano do aluno. Auxiliando-os a compreender que o mundo físico que nós vivemos é um mundo científico, um mundo tecnológico e que nós podemos nos perceber como sujeitos ativos nesse espaço. Nossas intervenções, nossas ações, nossas tomadas de decisões, elas provocam mudanças no espaço individual e coletivo da sociedade. E nós podemos alterar a ordem das coisas que nos parecem naturais, prontas e acabadas. Então esse é o principal objetivo do ensino de ciência, oferecer ao aluno uma visão, uma educação científica sobre os fenômenos, os fatos, as coisas que acontecem no mundo real. Então para que possamos fazer essa discussão em torno né, desses elementos que eu acabei de falar, a partir da emenda da disciplina, nós temos alguns objetivos para seguir, para cumprir. Então, o primeiro deles né, será resgatar o histórico do ensino de ciências na educação brasileira e as abordagens do processo de ensino-aprendizagem. O segundo é refletir sobre a relação do ensino de ciências com a alfabetização científica, enfatizando sobre a responsabilidade social e ambiental por parte de todas as pessoas. Terceiro, é, discorrer sobre a formação, os saberes e as metodologias importantes para o ensino de ciências. Quarto, apresentar práticas, né, a, relatos de experiência, atividades com recursos estratégicas variadas, né, para que possamos ter um ensino de ciências com mais qualidade, mais interessante, mais prazeroso na sala de aula. E o quinto objetivo, discutir sobre a estruturação do currículo de ciências, né, a partir da base nacional comum curricular. E por fim, né, a nossa proposta é a elaboração de uma feira de ciências e, a, e o desenvolvimento de materiais didáticos pedagógicos que auxiliem no desenvolvimento metodológico da disciplina. Para nós alcançarmos esses objetivos, a disciplina está organizada no Moodle é, em cinco unidades de autoestudo. A primeira unidade de autoestudo trata sobre os aspectos históricos, epistemológicos e didáticos que orientam o ensino de ciências no contexto brasileiro e as discussões atuais. A segunda unidade de autoestudos nós discorremos sobre a alfabetização científica e a relação entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Na terceira unidade de autoestudos, a discussão é sobre a formação, os saberes e as metodologias pertinentes ao ensino de ciências. Na quarta unidade de autoestudos, nós vamos ver um pouquinho sobre as práticas voltadas para o ensino de ciências e, principalmente, a realização da feira de ciências na escola. As feiras, né, que normalmente é, são propostas como incentivo ao conhecimento científico. E por fim, na última unidade de autoestudo, antes das atividades né, de colaborativa, de pesquisa e de prática, a última unidade vai tratar sobre as proposições curriculares para o ensino de ciências a partir da BNCC, que é o documento mais atual e vigente que nós temos nesse momento. Com relação aos materiais é, que auxiliarão no aprendizado dos conteúdos, nós utilizaremos o e-book da disciplina, artigos científicos que serão complementares e videoaulas. É, nem muito texto e nem muito vídeo. Serão mate são materiais que se complementam em cada unidade, permitem uma leitura bem fluida e aprofundam a discussão para propiciar para vocês uma participação fundamentada né, nas atividades propostas de aprendizagem colaborativa, de pesquisa e de prática, que especificamente serão as atividades avaliativas da nossa disciplina. Quando eu falo em participação fundamentada, o que, que eu quero dizer com isso? Que eu espero que vocês, ao participarem dessas atividades que serão avaliativas, vocês coloquem, né, façam colocações lá no, no, no Moodle, é, de forma que ultrapasse o senso comum. Né? ou colocações amparadas somente nas memórias escolares que vocês têm. Então, os materiais disponibilizados em cada unidade, eles conduzem para saberes científicos, conceituais, procedimentais, atitudinais importantes para uma prática docente consciente da função social do professor. Então, é importante que vocês adentrem bem para esses conteúdos para que a participação seja mais coerente em cada atividade proposta de avaliação. Em caso de dúvidas, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo pelo fórum Tira Dúvidas, mas é importante que vocês relacionem a dúvida à unidade de autoestudo, ao texto ou ao vídeo que está sendo proposto para discussão. Dessa forma, nós conseguimos é, sanar o questionamento de forma mais efetiva e aprofundar o aprendizado que nós estamos tentando né, e vamos construir aqui na disciplina. Bem, então, sucintamente, né, eu espero que a disciplina de Teoria e Metodologia do Ensino de Ciências gere muitas aprendizagens e, principalmente, propicie segurança e clareza é, sobre as formas de desenvolver o trabalho pedagógico docente com as crianças, no sentido de proporcionar a elas que as mesmas é, cresçam se descobrindo e descobrindo cientificamente o mundo ao seu redor. Então, de momento da apresentação da disciplina, é isso. Bons estudos!